Respira, deixa eu respirar. Ai, não, é, não, é, né? da é, tô tentando passar vergonha. Mas tá a luz. Tá não tá perto, se dá pra ouvir. Tá perto? Tá, não, tá bom. Bom, tá bom dia. Boa tarde. E boa noite. Pra você que tá assistindo esse canal, independente do horário, então já deixa o seu like. Se inscreve no canal e. Dê, ativa o sininho.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 O que é mais provável? Se é eles ou é nós? Sim. É, a Emily vai ler e a gente vai responder. Isso. Vai. Primeira pergunta. Vai. Pá. Olha aqui, hein. Tem tudo aí pra falar, mas dá uma estaca. É né? É. É. vai achar tudo isso aqui. Vai lá, Vai, Vai, vai. vai. O banco. Acho que é o Marinho e Juan. Eu acho que é o Marinho e Juan. É o Marinho e Juan. Eu acho que é o Marinho é é. e Juan. É, é, é, é mais doido que eu. É o Jamie. É o O Juan é mais doido. Eu não, o Juan é, eu eu vou. Vou. Eu eu é mais doido eu que eu. O Juan é mais doido. O Juan é mais doido. Não, é o É o É o É o Quem é mais provável de entrar em uma briga? Marinho e Juan. Juan. Juan. Mentira, é o Jamie. Não, tu sabe que é a tu... Não Peraí, eu acho que os dois. Não, não eu acho que eu não sei. Vocês brigam, brigam mais comigo. Não, entraram na briga e ele sai de algum lugar. É, é. é brigar, ah, é Eu acho que não, eu eu dois, é os dois. é brigar. obrigado. Tá, próximo. Quem é o acelerado de fazer o motorista da rodada? De fazer o motorista da rodada e não beber? A. O é? O Ani. A Ani? É, é nós dois. Porque você não bebe, é, que eu mexe de bebê, não. Isso sou idiota. Quem é mais provável que se case com uma celebridade? Eu. O Ari Eu? É, não sei. Eu, o Ari. Também. Mas também acho que é eu. Mas ele também. Quem provavelmente não queria, nunca iria querer ter um bebê? eu faço uma cirurgia plástica. Eu também, eu também. Acho que não aparece, eu também. sou doido fazer. Eu no nariz. você é mais todos nós aqui. É verdade. É, não é não. Eu sou doido fazer, eu sou agoniada por a minha nariz. Tá, Quem é mais provável de meter os amigos em um momento constrangedor? O ano. O ano, o ano, o ano. O Entrega a é, não? Eu não. É você. Quem é mais provável de ser cancelado? Eu. Certeza, Maria. Eu falo mais merda. falo mais merda. Certeza. Quem é mais provável de perder toda a sua cultura em Las Vegas? Lá. Com certeza. mesmo. É, é, é, é, é tu. Eu acho que deveria ser individual. Não, Não, é razão, porque eu. Não. Eu, Maria. É, de vocês dois. É. Deus. é. Deus. é. Quem é mais provável de ter fotos vazadas na internet? O Ari. Por que? O Ari. O Ari é você. É. Vou você não vou nem falar que você fez o É, ele nem manda foto dele e tá Não, mas ele manda a figurinha. Não foi ela que mandou. Foi ela que mandou. Ela, foi ela mandou. Fazer. Foi. Quem é mais provável que cabe na cadeira? Eu acho que é o Juan. Na cadeira. Eu acho que é o Juan. Tem mais um, faz tá? mais coisas. Lógico que sim. Eu faço menos tempo. Agora você vai dizer Quem é mais provável de ganhar um concurso de peido? Peido? É o Luan. É, é o Luan. Não tem nada de Luan. Não Eu não tenho was... nem peido, eu não tenho peido nenhum. Agora é sim. a última. A última. Quem é mais provável de matar um parceiro de trapaça? Você de mim? Eu sou ladrão, rapaz Eu não gosto de trabalhar não Eu sou ladrão, não tem, velho Não trabalho mais não É o seguinte, é esse Agora você pega... e, é isso. e é isso Então muito obrigado Pra você que assistiu o canal Pra você que me assistiu Já vai pegando minha mão <risos> <risos> Já vai deixando like. acho que ele está envergonhado. que Mas ele, é como se tivesse uma pessoa, é só o um seu né? é, Então, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo. E tá gente tem o de justificação.